Por que, que existe aquela história do que, em algum momento, surgiria uma nova sombra? Ah. A gente tem o volume que é o Morgoth's Ring. E Sim. aí, né? Que diacho é isso? Uh, de uma certa forma, o Senhor dos Anéis, tem pequena, uh, a evolução do, dos personagens acaba remetendo a narrativas do Silmarillion. E ainda mais se esses personagens estão ligados, como Arwen e Lúthien. Então, Sauron e Morgoth, um era general do outro, então, Sim. obviamente, eles estão ligados. Então, qual que é a ideia desse Morgoth Ring? Se você pensar, lá na canção dos bem hum. no começo do submarino quando tem a dissonância, aquela coisa toda... Sim. Uh, eles participaram da criação. Certo. Não materialmente, mas participaram ali com a canção. Sim. Inclusive, a dissonância do Melkor. Sim. Então, essa dissonância... Está na criação do mundo. Entendo. Então, assim, por que, que existe aquela história do que em algum momento surgiria uma nova sombra, um novo? Por, por que, que existe Sauron? Né? Eles não se livraram do Morgoth? Por que, que tem o Sauron? Por que, que a gente tem tanto problema no mundo? Por que que a gente não Entendo. resolve? Porque na essência da Terra tem a essência de Morgoth. Que é o mesmo problema do anel. Por que, que ninguém conseguia destruir Sauron? Porque a essência do Sauron estava presa no anel. Uhum. Então você tem que destruir o anel para destruir, pra destruir Sauron. o Sauron. Uhum. Então, se você chegar no, no final do Silmarillion, Morgoth está preso no vazio. Aí você vai falar, ah, mas eles eram assim tão bonzinhos que decidiram não matar ele. Tem isso também. A gente pode pensar no, naquela coisa do... Cada um sabe a sua história. Uhum. Mas eles, ninguém pode se livrar de Morgoth. Porque a essência dele está na Terra. Sim. Então, para você destruir Morgoth, você precisa destruir eu... a Terra. Uau. Então, é aí que eu acho que encaixaria essa ideia de história cíclica e Ragnarok, uhum. em que precisaria haver um expurgo dessa essência de Melkor na própria Terra, para ela renascer como algo puro que Ilúvatar imaginou lá no começo. Então, hum. o Morgoth Ring do, do título do livro é a Terra. Ah, entendi. Aí, galera, um spoiler de um, vo <risos> de um volume da história da Terra-média para vocês aí. E super interessante, porque a gente lê o Silmarillion, né? E, e a gente fica, pô, meu, esses Valar são muito bonzinhos ou eles são muito trouxa? Não, não tem como, cara. Eles prendem o cara, aí solta o cara, aí o cara apronta tudo de novo, destrói tudo, e é... aí vai, joga ele pra lá, joga ele pra cá, e vai pro vazio e não mata ele, né? Tipo, aí já... por quê? Tá explicado. Pra matar o Morgoth tem que destruir a Terra. E aí que vem, seria o Ragnarok dentro da... pra poder... Aí, aí sim, mataria de vez. O, o, sim. O Morgoth destruiria a Terra e criaria uma nova Terra? Seria isso? É, a, a Terra terminaria renovada de alguma forma.